Pra trazer alguns vídeos de farm Da galera lá do meu clã Do Bacon Elite, pra vocês pegarem Algumas estratégias, aproveitando essa onda Aí, que tá muito bom O farm, devido a essa aceleração de Aniversário de 4 anos do Clash of Clans Manos, hoje eu quero trazer alguns Replays da galera aí pra você, e se você Curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei Logo aqui no começo, não custa nada lembrar E gostou do canal, gostou do conteúdo Se inscreve pra não perder os próximos, então vamos lá Vamos começar com o farm do Daniel, que é do clã mais Gorduroso do Brasil! O Daniel que K atacando só com bárbaros e arqueiras que é uma estratégia muito simples muita galera só usa essa estratégia para farmar mano ele tava aí na liga ouro 2 e cara tudo que ele fez nesse ataque foi atacar os coletores de elixir e minas de ouro que estavam repletos de recursos como vocês podem ver aí ele vai farmar muita coisa muito rapidamente ele nem sequer precisava usar os seus heróis no entanto ele quis usar os heróis ali para farmar aquele Elixir negro e já faturar a primeira estrela de dano destruindo o CV do cara ali, mano. Então, muito bom o farm do Daniel. Farmou aí 600 mil de ouro, 600 mil de elixir, 1.300 de elixir negro, não foi tão bom assim, mas... Gastou apenas bárbaros e arqueiras Com os seus dois heróis Muito top esse farm Já fica a dica de estratégia na determinada liga para você, quem sabe, conseguir um farm assim Vamos pro farm do Adriel Que também tá usando a mesma estratégia No entanto, ele tá levando alguns gigantes no castelo do clã Que também é uma alternativa interessante Reparem que o Adriel, ele é CV8 E os seus bárbaros e arqueiras ainda são nível 5 Ele tá atacando outro CV8 Que erradamente está indo para o centro de vila nível 9 Ali, Vocês podem ver O cara tá com um layout muito ruim e tudo que o Adriel precisou fazer foi quebrar aquelas duas primeiras fileiras de muro Mano, ele tava levando ali oito quebra-muros exatamente pra poder quebrar alguns tipos de layout E tudo que ele precisou fazer foi jogar o seu rei bárbaro de nível 10 Que tá um rei bárbaro full, rei bárbaro full de centro de vida nível 8 Jogar os seu, seus bárbaros e arqueiras E controlar ali a vida dos seus, das suas tropas usando os feitiços de cura que ele tava levando Nesse caso, vocês vão poder notar que ele até exagerou no ataque Ele nem precisava ter usado todos esses feitiços de cura tanto é que ficou muita tropa vida, tropa vida, meu Deus, ficou muita tropa viva dele até o fim do ataque e, e, o final, e ele finalizou o ataque ali com mais ou menos igual o ataque anterior 600 mil de ouro, 600 de elixir e quase mil de elixir negro agora vamos pro farm do Daniel, também membro do Bacon Elite mano, agora sim, farms de centro divino nível 9, vocês podem reparar aí que o Daniel tem o seu rei e rainha nível 22 tava atacando também com bárbaro e arqueiras, que é a estratégia mais rápida e mais eficiente pra você atacar ela apesar de você nem sempre farmar assim como o Daniel aqui, uma quantidade absurdo de, de, de recursos você consegue fazer um giro de ataques muito rápido e eventualmente conseguir um ataque épico começo daqui, mano só que ele tava levando aqui algumas valquírias que eu não sei o porquê dela o porquê dessas Valkyrias na sua estratégia Mas ele joga essas valquírias junto com os seus Heróis, e vocês vão poder notar Que ele sempre coloca os heróis Pra poder farmar aqueles coletores de Elixir Negro que normalmente estão pra dentro Do layout, cara, então é interessante Você estar tá com seus heróis, não precisa necessariamente Estar com seus heróis pra utilizar Essa estratégia, mas o Elixir Negro Normalmente fica muito internalizado né? Digamos assim, nos layouts E se você quiser farmar com mais facilidade Você necessariamente vai ter que ter os heróis Não necessariamente, mas muito, é... Muito provavelmente você vai ter que estar com seus heróis e, a, e às vezes até feitiços Bom, o Daniel farmou quase tudo Não farmou todo o Elixir e nem todo ouro Mas far, farmou muita coisa 630 mil de, de ouro 672 mil de Elixir E 3.300 de Elixir negro Cara, é muito, é muito mesmo recurso Mano, e não sei se vocês notaram Esse é o segundo replay do Daniel, mano Ele tá numa maré de sorte que eu nunca vi na vida cara, quanto recurso em apenas dois ataques Agora vamos para um outro vídeo de farm, dessa vez com um ataque um pouquinho diferente do G.U. Hells. Mano, ele tá atacando aí, vocês podem ver, basicamente com um Will. não, não, Gowuiui não, Go wipe né? Porque ele tá levando P.E.K.K.A., Magos, Golem e algumas Valkyrias, os seus heróis. Ele, ele tá atacando o um centro de vila nível 9 muito ruim, mas ele também é centro de vila nível 9. Ele tá atacando para um farm e olha a quantidade de ouro disponível nessa vila, mano. É mais de 700 mil de ouro. Isso, cara, quando você pega um ataque desse, você simplesmente agradece, Obrigado. Obrigado, meu Deus! Mano, porque é muito difícil de você conseguir um ataque, é, uma, uma vila com tanto recurso assim. E se você precisa de um recurso rápido, essa vila aqui já te deixa a um passo de você atualizar a sua construção que você precisa. Mano, o Go Wipe é muito simples. Você joga ali os seus golems e você joga depois dos golems os seu, seus magos para limpar as construções laterais. Na, na intenção de fazer o sua peca, as suas pecas e os seus heróis centralizarem na vila, como vocês podem ver, foi um ataque razoavelmente fácil aqui pro Hells, porque ele tava com uma estratégia praticamente de guerra para atacar um centro de vila nível 9 muito fracote como esse daqui, e acabou faturando aqui 732 mil de ouro, quase 500 mil de elixir e um pouquinho de elixir negro de quebra agora vamos pra mais um farm, se eu tiver indo rápido demais, vocês peçam aqui nos comentários pra eu ir mais valar e detalhar talvez um pouco mais as estratégias, agora vamos falar do, do ataque do Orochimaru, que é o co-líder aqui do Bacon Elite, mano olha, se liga no ataque, 600 mil de ouro, 600 mil de elixir, apenas bárbaros e arqueiras novamente quatro feitiços de cura tudo que você vai fazer joga seus bárbaros na frente suas arqueiras atrás para você farmar ali os coletores e as minas mano e basicamente você vai fazer isso em todos que você conseguir aqueles que estiverem mais centralizados você vai ter que colocar ali um feitiço de cura para poder entrar ou quem sabe os seus heróis vocês vão poder ver aí que o ouro conseguiu farmar tudo isso muito inteligentemente ali ó quando você vocês podem notar aquele feiti aquele aquela mina de ouro do lado esquerdo e as e a, o coletor de elixir do lado direito, ele coloca bastante bárbaro para resistir aos ataques E coloca bastante arqueira para poder farmar aquelas construções E depois pra finalizar e garantir ali mais um pouco de elixir negro Ele usa sua rainha do lado direito, acabou deixando de lado aquele coletor de elixir negro do lado esquerdo Mas já foi o suficiente pra farmar quase mil de elixir negro 600 mil de ouro, 600 mil de elixir também Muito show, excelente ataque do ouro aí também Faturando uma grande quantidade de recursos para a sua vila. Mano, <risos> por que, que eu falei isso assim, velho? Agora vamos para finalizar o ataque do Wagner, grande colíder aqui do clã, que me ajuda muito. Um grande abraço para você, Wagner. Cara, ataque épico demais. Mais uma vez, Bárbaros e Arqueiras. Vocês podem notar que atacar com outras estratégias não tá muito valendo a pena. O que tá valendo a pena é Bárbaro e Arqueira nas ligas mais abaixo. Porque você encontra muitas vilas como essa aqui com repletas de recursos. E os seus coletores de Elixir de Minas de Ouro e nas brocas de elixir negro também. E tudo que você precisa fazer é jogar ali. Malandramente seus bárbaros e depois suas arqueiras Pra farmar tudo, cara Vocês vão poder notar que o Wagner nem deu prioridade Pra de fato vencer o ataque Porque não tinha necessidade Ele finaliza o ataque aí farmando 600 mil de ouro 600 mil de elixir Mano, esse aqui foi o vídeo de farm de 600k, né mano Praticamente todo o ataque ficou em torno De 600, 700 mil de cada recurso o que é uma quantidade muito grande e muito top quando você encontra cara eu particularmente quando eu encontro eu fico louco e eu fico até tenso com medo de não conseguir farmar tudo mas enfim eu espero que vocês tenham curtido vocês viram aí que o que está predominando aqui no ataque de farming do bacon elite é realmente bárbaro e arqueira é o que está realmente valendo muito a pena para você farmar nas ligas ali ouro 1, 2 e 3 é, vocês viram em ataques de centros de vila nível 8, 9 e 10 e os três centros de vila estão fazendo as mesmas estratégias Centro de Vila Nível 11, talvez isso varie um pouco mais, mas eu não acredito que tenha tanto Centro de Vila Nível 11 assim, a maioria de vocês é Centro de Vila 8, 9 e 10, então se você curtiu o vídeo mais uma vez, queria pedir muito pra você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever caso você esteja me vendo pela primeira vez, e eu não posso deixar de agradecer a Cris, que é uma das colíderes do clã também, Bacon Elite, que está me ajudando gravando a maioria desses replays, porque eu, eu acabo ficando muito ocupado e peço pra alguém não perder o replay, gravar e me mandar, muito obrigado, Cris. Um beijão pra você E eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu mais uma vez, deixa o seu like por favor, me ajuda Um grande abraço do gordinho, pessoal Falou e até a próxima é. É. É. É.